Qual que é o nome do senhor? Ismar Murado. Ismar? Muralho. Quem que é irmão do senhor, seu Ismar? Irmão é, meu é até o Antônio Aparecido Muralho. Uma Murado já faleceu. Maria Aparecida, Ana Maria, João Batista, Maria de Pátio, Murado. Eram quantos? Oito. Oito? O senhor falou o nome dos quatro só. Não, só que não falou, Murário, eu não falei o muralho, subido. É, e o senhor? E o nome do senhor? Ismar. Ismar. O senhor Ismar, o pai do senhor, como que chamava? Horácio. Horácio? Murado. Murado. E a mãe? Até Alves Murado. O senhor falou do avô do senhor. O senhor é descendente de italiano? Italiano. O que, que eu quis dizer é o seguinte: é que meu avô, também da Itália, foi lá para Minas. Aí ele foi que esse pessoal, o Murário, depois está indo para cá. Mas para Minas, aonde que ele ficou? Mais daquilo. Né? Aí quando nós mudou de casa pra Tomás pra cá, foi descobrindo esses murários aí. Quando que vocês... quando é, o senhor morou quanto tempo em São Tomás? Eu me lembro de 22 anos. Em que lugar ali em São Tomás? Não, não, não, na cidade de São lá na cidade mesmo. Na cidade? E fazenda, o senhor nasceu em fazenda lá ou não? Não, nasci mais pertinho, fazenda de meu avô lá, mas a gente sabe lá moleque, ainda pequeno. Como que chamava a fazenda? Ah, não, lá nem sei. É pequeno lá. Ali tem umas fazendas grandes, rapaz. Não, não. O, o paredão lá, o terreiro de ah, pedra. É lá do Porto Rosa. Não é Porto Rosa. Lá é. Eu sei lá o terreirão de pedra lá. O Cassianinho. Cassiano Porto. Cassiano Rosa. É Cassiano, eu não lembro mais. Ele morreu desse acidente, o tá tudo tomou em cima dele. Porque era muito ruim, depois foi ficando pobre e tal, foi vendendo. não sei se Aquela lá, fazenda que... é bonita, não é? É, já sabe, aquilo era café, antigamente. O, o senhor lembra da, da, daquela fazenda quando estava nova, quando passava, a estrada velha passava ali perto, né? Passava beirando o terreirão. O terreirão de pedra. Eu, eu filmei lá aquele, com o Cassianinho, aquela, aquela loucura fazer aquele é terreirão daquela altura, né, de pedra. É, mas antigamente... Fazer essas coisas, né? Eu, eu, por exemplo, com 12 anos lá, eu fazia para a para rua, certo? Cortei muita pedra, muito menos. Pedra bonita para fazer conta. O senhor cortou pedra até que ano? Até que idade? Ah, até na base de uns 16 anos por aí, andei cortando pedra. Como que o senhor aprendeu a cortar pedra? Ah, mas aí tinha, tinha o, o, o dono da pedreira, o dono da pedreira, não, o outro pedreiro lá que eu trabalhava para a mas era em três, só que era funcionar. A pedra tem que ter um, um, uma ciência para cortar, né? Tem. Ele era muito sabido esse homem lá, cortar a pedra. Muito mesmo. E vocês faziam paralepípto? o paralepípto? Paralepípto era outra pessoa. Já cortava a pedra bruta lá embaixo no lugar em assim, tinha os caras trazia, a gente repitava ela. Vinha mais ou menos quadrado assim, mais ou menos assim. Ele fazia um resto em um quatro assim, abria ela, quebrava as quinhas e tal, ia jogando no monte. Hoje ninguém faz isso mas... é, Era um serviço bruto, né? Bruto, bruto. Bruto. bruto, E taiadeira, assim, que.. É, tinha as ferramenta própria, né? Dar tiro em pedra. Nós dava tiro em pedra para pedona grande. Abriu, tinha um monte de barranca, que ia ser, abria, dava o tiro. para pegar as alavanca, tombar dela e repicar com as pedonas grandes, já para fazer ponte. A, a pedra. É, eu conversei com o Cacianinho, depois que você tira a pedra, você tem que cortar ela logo, ela não pode ficar... Ah não, já vai tirando, já vai cortando. Já, né? já vai, vai cortando, é, é. fica mais macia. se ficar de não, o, dois, repicando. três metros... Não, não, eu já não sei. Aí eu não sei porque nós já, conforme ia, ia dando tiro, as coisas assim, já ia repicando. Já, aí o trator já vinha, já levava o ponto que tinha que levar. Na época do senhor já era Trator. Não era carro de boi, com boi não? Não tinha, não tinha carro de boi na Zéca, mas lá, na fazenda era trator, né? Tinha Trator de lá, tinha carreta, mas lá tinha muito carro de boi na época. Aí. Ali em São Tomás de Aquino? Tinha. Aquela, aquele terreirão de pedra ali foi tudo pedra cortada, né? Tudo, tudo. Tinha um, um senhor que ficava, eu conversei com o Cassianinho, ele ficava só para cortar pedra, preparar aquelas pedras. É, ali até tinha os caras né, que cortavam, né? O outro ia montando. Cadê o cara vai cortando, igual que é muita pedra, às vezes um tá cortando, os outros estão montando. Antigamente isso era aquilo lá, era, era direto, direto, direto. Porque não, tinha, não era igual hoje. Só ia fazer uma licença lá, tinha que fazer de pedra. Não é igual hoje, tem o, o, os blocos de, de, de, de cimento aí, as coisas erradas, tudo arrumadinho. Né? Bem mais fácil, né? Mais, mais prático. Fácil. O senhor falou do avô do senhor, como é que chamava o avô do senhor? João. João? Murari. Deve ser Murari. Eu, meu pai Murari, vou Murari. E a avó? Isso, não lembro. O senhor conheceu o avô do senhor? Não. Quando ele morreu, eu era pequeno. Não cheguei a conhecer nem a avô nem avô. E eles foram sepultados em... Lá em São Tomás. Lá em São Tomás. Então foram os pais do senhor que vieram para Franca e descobriram os Murari aqui? É, aí que foi descobrindo. Inclusive... Quando nós viemos para cá, nós fomos morar na casa do pai do Zé Murat, Sorrigo. Daqui de, de Franca? É, o pai do Zézinho Murat, mecânico. É, é ali na capital da ali, E aí o senhor descobriu que era parente? Como é que era? É, o é, Murat acaba sendo parente, né? Acaba. Eles vieram de lá também. Responde lá, o Sorrigo, tinha a meia dele que não lembro como é que era o nome dela, que é a mãe do Zezinho, mas já morreu, né? Eles eram aqui do Buriti. Buriti? É, é, Buritizinho. É, Buritizinho, perto é, de São José da Bela Vista? É isso. Que coisa boa conversar com o senhor. Eu tô, estou tô <risos> registrando um pouco de história aqui, que eu, eu sei que o senhor tem história dessa família que é grande, né? Não, é, tem bastante gente. Vixe, aqui tem o, o Marcelo Mural, que é, que é irmão do Zezinho. que é o Arseninho, eu tenho muita amizade com ele. É, Arseninho? É, ontem eu não devia. É. Passou por mim, não lembro onde é que foi. Passou por ah, ah. O parede, o frio, né? Eles estão olhando aqui, ó. O caminhão que tá seco, né? Preparando, ó. As árvores estão verdes agora. Como é que é a natureza, né? A senhor... primavera faz uma é, é, O senhor vê como é que é. O trem tava com aquele poeirão, deu aquela chuvinha. É. Aí, ó, aquela dali, ó. Bonita, né? Bonita essas árvores. O senhor lembra do paspino aqui, meu é, é, a aqui, lembro, né? É, é, é, é. da bogia, o lembra? É. O lembra da bogia? Pô, eu, eu... Foi quando eu vim pra cá. Aí passava o trem, passava por aqui. É. Cheguei pra ir a porta, passava né? onde tá passando esse ônibus aí, mais ou menos aí, ó. Ah. Mais no meio, né? mais pra baixo. Tá. Mais lá, pra, pra, baixo. É, mas pra baixo. A saída do depois ali, seguia direto a beira barracões, os para fora. O chegou a andar da Morgiana? Andei, mas não aqui então. Tá? Andei de... da Coritinga até Jales. Lá do lá de Mato Grosso. Lá. Porque... Eu, pai, nessa época eu morava lá em Minas ainda. Mas aqui, a, a de Franca não? não. Nem para Ristiga, não, não, nem... Não, não nem pra, nem... Pra, pra, pra, Chegaram aqui, mas era trabalhar, né? Ah, você ficava enfiado lá, ou, ou enfurrado dentro da fazenda, não eu tinha. Tava, mas você está falando? Mas já estava morando aqui. Eu tava morando eu aqui. Já estava morando aqui? Já estava morando aqui. Aí quando eu vim para cá, estava muito ruim de serviço lá em Minas. Aí eu falei pro meu pai, eu falei, ah, rapaz, se eu quiser reformar a casa, vamos reformar porque eu estou indo embora para Franca. Falei, então vamos reformar. Aí acabou hoje, quando foi no dia eu vim embora pra cá, não voltei mais. Eu falou, se assim, der certo, se aí der certo, nós vai também. Aí eu peguei e vim, já tinha um irmão meu aqui, mas tá aí até hoje. Os irmãos do senhor? Aí veio tudo. E né? lá em São Tomás de Aquino, ficou alguém da família ou não? Ficou parente, né? Os parentes? Mas da família do meu pai e da minha mãe, não ficou ninguém, não. Então lá tem outros burare Lá? É. Tem, tem. Irmãos do avô do senhor ou não? Meu irmão do meu pai. Do faleceu, pai seu, mas aí já é filho. É, é. Já é filho, sei lá. Lá da ordem, tem aquela tá lá. Mas tem mulher lá aí. Tenho certeza que tem. Porque a gente vai lá, conhece vou mais. Dificilmente eu vou lá, mas quando vou lá também, vou na casa de ninguém também. Vou lá para dar uma partinha assim, meu pai foi sepultado lá, eu vou no cemitério lá, dar uma andada lá, e muito caro e embora. Você voltou da Itália ou não? Não, nunca fui lá não. Você não, não tem, assim, uma vontade de conhecer lá? Hoje ah, não, não tem mais não, porque na, na época que, que meu avô veio, naquelas épocas, aí deu uma carta pro meu avô, só tudo, quer dizer, era uma turma. Vai buscar a herança. Eu sei que era um mil em ouro e um mil em dinheiro. Aí os irmãos não quis ajudar, porque gastar muito tempo naquela época. Passar, gastar mais de 40 dias para chegar lá, de navio, esse negócio assim. Aí ninguém quis ajudar na viagem para trazer, ninguém foi até... Ficou para trás. Ficou tudo para lá. É, é um desafio grande, né? É. Essa mudança de, de continente, né? Então, agora... Atravessar <risos> agora o... Atlântico hoje no estandinho o senhor está lá. É. Pessoal... É um avião logo, logo, o senhor chega é. lá. E a família veio ajudar a construir a cidade de Franca, né? É. E aqui tem muralho, tem muralho, tem mineiro, tem tudo para Aqui tem de tudo, é. Agora, você é mineiro, porque nasceu em São Tomás de Aquino? Né? O que, que você fala de São Tomás pra mim? O que, que você lembra de lá? Ué, era bom. Era bom? Era bom. Quem é que era fazendeiro grande lá, forte? Ah, ainda tem uns fazendeiros lá ainda, mas não era igual era antes, não. Tinha muito movimento Tinha mesmo? Tinha muito movimento, muito café. O senhor olhava ali, onde o senhor estava falando o negócio de terreno de café, aquilo ali daquele lado de lá assim, o senhor olhava ali e só via café. É só café. O so, senhor indo para o paraíso, lá da Tiofada lá, era só lavoura de café lá na Fazenda Parmeira. O so, senhor entendeu? É café demais. Hoje tem demais. É. Tem. Hoje tem demais café. O senhor você para lá coisa so, mais bonita, so, é o so, senhor so, só via lavoura de café. Mas é porque so, foi replantando de é. novo. Porque na época esse rancor, igual lá onde tem o terreiro de pedra lá, era só café que o treino lá, só a época o café. Hoje então eles estão plantando de novo lá, vai plantando de novo, né, porque tá bom, não é ruim. A pedra que o senhor usava lá, cortava, era para fazer calçamento? É. Cidade? É, eu é. usava também curral, né? Curral, mas lá era mais, era pra, era pra, era pra era rua mesmo. Pra calçar é, a rua. É, calçar a rua. Calçamento. Vixe, as ruas lá... Tudo de pedra. Tem um lugar aqui, eu passei as portas em cima lá, mas era onde era carçado era só pedra. E deve ter pedra lá que o senhor que cortou. E... Ah, tem muito. <risos> é. São e... Tomás de Aquino. É bom. É. Mas tá bom demais. Ó, oh, foi um prazer conversar eu, com o senhor. O senhor tem quantos filhos? Tem duas meninas. O nome dessa? É, Elisângela Renata Silva Jurado. E a outra? Rosângela Cristina Silva Murado. Quantos dentro? Quatro. Nome deles. O Pablo, Raitê, Sofia e o até Felipe. A esposa do senhor é de que família? É, é Silva, daqui, Franca mesmo. Dessa região. É. O senhor casou em Franca? Casei aqui. Só faz muitos anos que sou separado. Sou sozinho. O senhor é sozinho? É, tem meus meninas, meu, meu neto mais grande, mais grande, deve ter o quê? Uns 11, 12 anos se tiver. E o senhor trabalhou em que aqui, Franca? Só construção. Construção civil? É. Então você mexeu só com civiles pesados? Só. Há pouco tempo que eu parei. Parei porque a idade avançou. Quantos anos o senhor tem? Já tenho 67. Novo ainda? Tá novo, mas. Ela não é a mesma pessoa, né? É. Ó, <risos> oh, foi um prazer conversar com o senhor. Deus abençoe, <risos> viu? Ronaldo aqui apertando a mão do Ismar do Murari. Um foi abraço pra você. Deus você abençoe. Tudo Falou. Tchau. Ficou registrado aqui. Tá bom. Tchau, ó. Tchau. Um abraço. tô aqui em frente ao Correio. Demora pra abrir o correio. Aí eu falo assim, vou registrar essa história aqui.